produção, o trabalho da contemporaneidade representa muito mais do que um instrumento para a sobrevivência é um meio para a obtenção de uma vida digna e tem um papel central para a inserção do indivíduo na sociedade uma vez que a atividade a igual se dedica a produzir seu próprio o seu processo de, de identidade na sociedade como uma como vivemos, alcançar o trabalho útil é a tarefa difícil para manter-se nela. Em sinônimo de submeter à pressão de produção exagerada do conhecimento inatingível, isso significa ter subornar cargas de trabalho acima do limite da tolerância fiscal e mental, ou prestar serviços para ambientes degradantes. O um ambiente de trabalho sustentável. O ambiente de trabalho sustentável consiste em um direito fundamental e reflete para a forma favorável da saúde física, mental e social do indivíduo. É, portanto, um elemento fundamental para o aumento da produtividade da empresa e qualidade de vida. No contexto da evolução da relação do trabalho, que se almeja na maximização da produção por lucros por meio de exploração é, é irrestrita a mão de obra, surge o direito do trabalho sua finalidade é foi tutelar o atributo do um significado com as relações de trabalho visando fornecer trabalhos não só de renda mas acima de tudo a dignidade e qualidade de vida dessa forma para alcançar tal objetivo foram necessárias uma série de mudanças entre elas o zero e a proteção por meio ambiente de trabalho e neste cenário de trabalho ou atividade desempenhada apenas para garantia de sobrevivência, transforma-se em um provedor de realização subjetiva. O presente artigo analisa o presente, ou analisa o um ambiente de trabalho saudável como pressuposto à vida de qualidade. Para tanto, utilizou-se um método dedutivo de pesquisa bibliográfica e legislativa para discorrer sobre a supremacia do direito à vida e a importância. a vida de qualidade e alicerce dos demais direitos fundamentais. O tema da vida de qualidade detém um conceito mais amplo e, por isso, diversas definições do dicionário, por exemplo, significa a vida de um conjunto de hábitos e costumes de alguém de maneira de viver, de reuniões daquele que diferencia um corpo vivo do morto. No âmbito da filosofia Aristóteles, a vida é pela qual a vida é aquilo pela qual um ser se nutre, cresce e perece por si mesmo. O ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, está previsto no artigo 5º do capítulo da Constituição Federal de 1988, que descreve compreendido o direito de ser morto, ou melhor, o direito à comunicação da vida. Também é o direito de uma existência digna. O artigo 4 do Pacto de São José da Costa Rica no qual o Brasil é signatário e diz que toda pessoa tem o um direito de se de que respeite a sua vida, e nesse direito deve ser proteger pela legal e, e, e em geral, desde o momento da sua concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, além dessas outras definições de semelhantes certo que a vida é o bem e é precioso o ser humano e por isso o direito à vida consiste no alicerce dos demais direitos estabelecidos pela constituição não limite se em estar vivo mas também em garantia da dignidade humana quanto o caráter universal assim como os demais direitos humanos a vida consiste em um direito garantido a todos os indivíduos sem distinção de qualquer natureza ou seja, independente do gênero, etnia, classe social ou nacionalidade. É um direito inato e para tê-lo basta nascer com a vida. A vida protegida na Constituição é a vida humana, mas por isso a vida humana é vivida com dignidade. A vida é bem mais preciosa da pessoa humana, somente quem a tem pode exercer os seus direitos. Logo, o direito à vida é pressuposto para um exercício de direitos fundamentais e protegidos por ordenamento jurídico no país. No capítulo 5 da Constituição Federal, apresenta o rol de exemplificativos de direitos fundamentais e basilares do ser humano, sendo posicionados na seguinte ordem: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É imperioso imper, imper, imper, afirmar que a efetiva absoluto do direito fundamental à vida será alcançada. Se assegurada a dignidade humana, fundamental para a República Federativa do Brasil. Para tanto, é imprescindível é a centralização de outros direitos também considerados essenciais da existência. Diante disso, Faquinha aponta, o direito à vida é o primeiro direito, fundamentais constitucionalmente anunciados. E é logicamente que o direito proprietário pois a condição de todos os direitos fundamentais. O conteúdo jurídico objeto de proteção do bem da vida humana implica na formação incontornável do reconhecimento do dever da proteção do direito à vida. Quer, quer quanto o conteúdo de extensão, quer quanto às formas de meios de efetivação do dever. Os direitos fundamentais à saúde e ao trabalho estão fundamentalmente unidos pelo direito à vida. Nesse sentido, o SDF reconheceu o direito à saúde e representa, consequentemente, a Constituição Federal desassociada ao direito à vida, o que, o que se fez um trabalho durante a sua emissoração da relevância social e particular aos cidadãos da Constituição Federal de, de 1988 dela devida importância para consagrar um artigo 1 da sua República Federativa do Brasil que se fundamenta aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Destarte o seu artigo 170 capítulo este, este outro exemplo do reconhecimento da trabalho quando proclama a ordem da economia econômica fundada para a valorização do trabalho humano e que por fim assegurar todas as exigências dignas. Ademais, de acordo com Sebastião é, G. Oliveira, o trabalho de saúde são pilares básicos do direito à vida. Se não, vejamos, o primeiro fundamento do direito homem consagrado em todas as declarações internacionais de direito à vida suporta a existência do gozo dos demais direitos, entretanto, não basta declarar direito à vida sem assegurar os seus pilares básicos de sustentação, o trabalho e a saúde, portanto, não há dúvida que o direito à vida consiste no mais básico de todos os direitos humanos. É um verdadeiro pré-requisito da existência dos demais direitos consagrados à Carta Magna. Por isso, os direitos humanos são sagrados. No entanto, para que tal direito seja efetivado na sua totalidade, a continuação da vida é uma existência digna e é necessária a concretização de outros direitos como pilares da existência humana como a saúde e o trabalho a importância do meio ambiente no trabalho saudável com o desenvolvimento das sociedades aqui referimos o período anterior do surgimento de novas trabalhistas o trabalho tornou-se a moeda de troca vazio sem valor objetivo no sentido do trabalhador uma vez e o resultado da atividade passou a ser a propriedade de outrem, o que significa a subordinação completa e definitiva do trabalho ao capital, neste tratamento injusto do trabalhador em cação ao objetivo de lucro da empresa em detrimento da dignidade humana, dos direitos de garantia suas habitagens laborais dos autores. Guilton Gatia Costa e Paulo Marcos Paulo Santos Barney e bem, contribui para a denominação de doutor social. Isso se dá porque o mercado do capital dita as regras e as pessoas precisam assumir os seus postos de processo Caso contrário, recorre a riscos De não resistir à pressão da concorrência No período da Revolução Industrial Profundas transformações ocorreram No processo produtivo A produção <risos> totalmente manual Deu a sua mani ma -no fatura Isso quer dizer que a máquina passou a ser A protagonista da produção De fato causou grandes impactos na vida dos trabalhadores uma vez que qualquer poderia manejar a máquina dessa forma não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais específicas resultados assim dos salários extremamente baixos para sobreviver a classe trabalhadora passou a realizar serviços de trocas da própria subsistência sobre as próximas condições de trabalho em jornadas extremamente longas em casos que chegavam a ser 16 horas, no trabalho até o limite do esforço, o, tra o trabalho, além de extremamente cansativo, era muito perigoso, pois não havia que proteger os trabalhadores, como treinamentos ou fornecimento de EPIs, equipamentos de proteção individuais. É... Por isso, doenças e acidentes eram comuns. Sérgio Pinto Martins relata que era uma situação do meio ambiente e do trabalho neste período. O trabalhador prestava serviços em condições insalubres, sujeito a incêndios, explosões e intoxicação por gases e imundações, desmorona, desmoronamentos, prestadores de serviços de baixos salários e sujeito a várias horas de trabalho, além, além de oito. Ocorriam muitos acidentes do trabalho além de várias doenças é, decorrentes dos gases, da poeira e do trabalho no local, enchado principalmente de tuberculose, asma e pneumonia. Trabalhavam direto e indiretamente em minas praticamente é, toda a família, o pai, a mãe, filhos, e todos os filhos eram feitos com contratos verbais, vitilatinhos, é, quanto o trabalhador pudesse prestar em serviços aplicando a verdadeira servidão de gestos de trabalhadores co eram comparados e vendidos aos seus filhos. Os trabalhadores ficam sujeitos a, a multas que absorviam o seu salário. Nesse cenário de extrema exploração e dignidade humana, os direitos fundamentais trabalhistas não passam de ideologia. Os, prop os proprietários almejavam a maximização da produção dos lucros por meio da exploração irrestrita da mão de obra. No entanto, foi em meio deste favor de precárias de condições de trabalho, os trabalhadores chegaram à conclusão que precisaram começar a lutar aos seus direitos. Assim, as relações de trabalhadores tiveram de ser tuteladas, visando fornecer ao trabalhador não só renda, mas, acima de tudo, dignidade e qualidade de vida. Passa, portanto, a haver um intervencionismo do Estado, principalmente para realizar o bem-estar social e melhorar a condição de trabalho o trabalhador passa a ser protegido juridicamente e economicamente. Isso afirma Glatt A legislação do trabalho deve assegurar a prioridade jurídica do empregador em razão pela inferioridade econômica. A lei passa a estabelecer normas mínimas sobre as condições de trabalho que devem ser respeitadas pelo empregador. O direito de trabalho é, portanto, consequência desse sistema, ratificou as distorções econômicas sociais e impôs a civilidade, a relação de poder e dinâmica econômica que criou no âmbito da sociedade civil, em especial nas empresas, os autores Martins Granzo, Mariano, sei lá quem, defendeu a existência de gases de, de fase da evolução do trabalho, seja de formação intensificada e consolidação da, da economia. A primeira fase, denominada formação compreendida no período de 1802 a 1848, foi marcada para as novas editadas que visaram basicamente reduzir a violência brutal da supra-exploração empresarial sobre mulheres e menores. A fase de intensificação corresponde ao período de 1848 a 1890. Destaca-se principalmente pela criação do Ministério do Trabalho. Na terceira fase, chamada de consolidação, buscou-se a intervenção estatal de relações laborais e foram estabelecidas regras mínimas para o trabalho. Com o término da Primeira Guerra Mundial, iniciou-se a quarta e última fase é dominada a autonomia do direito do trabalho, cujo, é, cujo marco inicial foi a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O direito do trabalho não apenas serviu para o sistema econômico defagrado na Revolução Industrial do século XIX da Inglaterra, na verdade ele fixou controles nesse sistema, conferiram uma certa medida de civilidade, inclusive buscando eliminar as formas mais perversas de utilização de forma de trabalho da economia. No ano de 1919, foi o ponto de partida para a defesa do direito à proteção da criação, Haiti, cujo preâmbulo expressa o seguinte: a proteção dos trabalhadores contra as molestas graves profissionais e dos acidentes de trabalho. Ademais, em 1808, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, que reforçou os preceitos é, defendidos por Haiti. Neste momento, devolução de dos direitos que puderam se destacar, como assuntos entrelaçados à proteção do trabalhador e à preocupação com o meio ambiente em geral, consagrando o direito institucional, o meio que está inserido no artigo 225 do capítulo da Constituição Federal de 1988. A sua preservação é o dever do Estado e da sociedade de forma de proteção e promoção de dignidade humana, se não vejamos, para assegurar a efetividade desse direito incumbe o poder público, Controlar a produção de mercadilização e emprego de técnicas, de métodos e substâncias que comprometem o risco para a vida a qualidade de vida do ambiente. Dentre quatro os objetivos estratégicos da OIT, a promoção da justiça e do trabalho decente, destaca-se a definição da promoção de normas e princípios de direitos fundamentais do trabalho. Desse modo, o seu surgimento da OIT institui inúmeras convenções que tratam a respeito da saúde do trabalhador relata por meio de, é, de no meio elaboral é, dentre elas destaca-se as convenções do vigor de ordenamento jurídico brasileiro trata-se a contaminação do ar ruídos e vibrações o o propostas intervir limitar riscos profissionais provenientes dessas contaminações de local de trabalho para oit a contaminação por meio de trabalho por gases, vapores, insumos e poeiras, o problema era mais grave da indústria, que não é limitado à área da empresa, sendo ameaça para toda a população, que consiste nas proximidades. A Convenção de 55, em vigor de ordenamento jurídico brasileiro desde 1993, estabelece que é obrigatório empregadores garantir os locais de trabalho, os maquinários, equipamentos e operações e processos que estiverem sob controle. São... Seguros que envolvem risco a alguma segurança e saúde dos trabalhadores. Já na Convenção de 1961, em vigor do ordenamento jurídico brasileiro, desde 1991, prevê que várias práticas devem ser desempenhadas pelas empresas visando um ambiente de trabalho seguro, não comprometido à saúde dos trabalhadores, e assim expressa o seu artigo sem prejuízo de responsabilidade de cada empregador a respeito da saúde e da segurança dos trabalhadores na empresa, Entendo devida contra a necessidade da participação dos trabalhadores na matéria de segurança de saúde do trabalho. Os serviços de saúde devem assegurar as funções desde, desde as seguintes, que sejam adequadas e ajustadas aos riscos das empresas com relação à saúde do trabalho. Identificar e avaliar os riscos para a saúde presentes aos locais de trabalho. Vigiar fatores do meio do, do meio do trabalho nas práticas de trabalho em que possam afetar a saúde dos trabalhadores, inclusive nas instalações sanitárias e cantinas da área de habitação, sempre com esses equipamentos sejam fornecidos pelo empregador. Prestar assessoria quanto ao planejamento e organização do trabalho, inclusive sobre a concepção dos locais de trabalho, na escolha de manutenção e estado das máquinas e dos equipamentos, bem como... Sobre o material utilizado no trabalho. Participar da elaboração do programa de da melhoria das práticas do trabalho, bem como todos os testes e avaliação dos novos equipamentos. O que concerne o que com cerne aos aspectos da saúde. Prestar assessoria da, nas áreas de saúde, da segurança, da higiene do trabalho da ergonomia e também fornecem equipamentos de proteção individual coletiva acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação ao com o trabalho promover a adaptação do trabalho aos trabalhadores contribuir para medidas de readaptação profissional colaborar a difusão de informação na formação de educadores mais na área de saúde e de engenho do trabalho bem como na ergonomia é, organizar serviços de primeiros socorros e emergência participar da análise de acidentes de trabalho e doenças profissionais. A emissão da OIT promove um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade e qualidade de dignidade. Dessa forma, observa-se que a normativa existente sobre a preservação de saúde do trabalhador também leva a consideração a boa saúde do ambiente de trabalho, por ser tratado no local onde o indivíduo passa a maior parte da sua vida. Além disso, a situação da saúde do trabalhador afeta diretamente a qualidade do serviço e desempenho da empresa. Em questão, novamente, os funcionários felizes e saudáveis são produtivos e proativos. Por isso, as cooperações, sejam eles de grande ou pequeno porte, devem investir em ideias e soluções inovadoras que visam um ambiente de trabalho sadio. Manter, manter o ambiente livre de insalubridade e de perigo fornece aos IPIs aos funcionários disponibilidades e treinamento para manuseio do maquinário e algumas alternativas basilares para o desenvolvimento do trabalho em condições favoráveis para o trabalhador e a empresa de maneira discórdia. Algumas mudanças já no processo como artigos ambientes insalubres que já foram modificados por locais limpos higiênicos e saudáveis. Os funcionários de produção trocam dos famosos macacões com roupas brancas e substituição por todo maquinário antigo por novos e mais me mecanizados que protege a vida do funcionário do, dos acidentes de trabalho. Esse novo universo de grandes corporações que, no futuro próximo, serão exigências médias e pequenas empresas nacionais. De start se comparados à época da Revolução Industrial. Os ambientes laborais estão adequados às normas que visam um ambiente de trabalho saudável em prol da proteção e dignidade dos trabalhadores. Assim, o melhoramento técnico e estrutural do fazer e também o ensino incorporado aos ambientes laborais pode ser considerado por um instrumento de prevenção e controle da saúde e prover o bem-estar dos trabalhadores. Se não vejamos, posteriormente, o movimento de higienização do trabalho em que foi a preocupação governamental em vários campos do saneamento básico, a asfaltamento, fechamento de córregos, também em empresas e locais caros, secos e temporais, saudáveis. Houve uma reestruturação do conceito de lazer antes da ligação à ansiedade e caracteristicamente negativa ao trabalho do trabalhador, agora chamando de qualidade de vida do trabalhador, pois o descanso e o repouso. São privilégios ao lazer, e ele pode ser analisado à luz da qualidade de vida na empresa. Hoje, o lazer é, criou uma dimensão que o senso comum que pensa que é algo tem é, uma ligação direta com as cooperações industriais. Mas no passado, o passado próximo o lazer foi parte desse processo, a qualidade de vida da preocupação com o trabalhador ou que profere a diminuição do estresse físico, percebeu-se que era necessário repouso e descanso, pois um dia é pois é, pois um dia de estar pante do trabalho. Na sociedade atual, alguns trabalhadores tornaram-se atividades tediosas, monótonas e cansativas, levando o indivíduo a viver e produzir, descarregando a sua energia mental e física. O trabalhador de seu deixou de ser maneira do homem se sexualizar é, e criar e comunicar depende do e deixou de ser assim um contorno no meio para um tempo de dinheiro neste contexto lazer corresponde ao tempo livre, ou melhor ao tempo liberado com as quaisquer as obrigações a válvula de escape do estresse do estresse diário sueneton Milton Garcia Costa Rogério menciona a relevância do lazer e da vida individual, em um prazer de nível físico e mental psíquico, uma vez que tem um momentos momento de descanso na ajuda e tem maior conveniência social e familiar, ademais ajudando para recuperar fisicamente a próxima jornada laboral que levantamos o trabalho do sã. Ademais, ademais. De acordo com os autores, o fazer consiste no direito fundamental do ser humano. Se não, vejamos. Ao destacar um direito é, como um desfecho social, formando parte para os desfechos fundamentais da segunda dimensão, isso sugere que a visão humanística é isso, deixando de lado uma ideia isoladamente contra... Eita, horrível. Embora o estágio atual seja de direito conceitual do lazer, de forma ainda é pensada, por, como, pensada muito como mera liberação do tempo livre, é tempo não produtivo como negação do trabalho, esquecendo-se da concepção subjetiva original. Dessa forma, busca-se fazer uma forma de salvação não só do indivíduo de trabalhar, mas de todos os humanos do século XXI. Também deposita-se ao lazer do peso. Uma alternativa para curar a sociedade atual doente devido à rotina estressante, à produção exagerada. Não obstante todos os esforços da geração, em geração da solução dos efeitos negativos da jornada de trabalho, agora o no novo desafio do século é a gestão de recursos humanos na preocupação da vida na empresa. E como esse estresse psíquico para muitos está na enfermidade da modernidade. O trabalho considerando as necessidades de uma sociedade de um instrumento potencial para causar felicidade, satisfação e dignidade. No entanto, assim produzir o prazer também pode se tornar um fato gerador de sofrimento e traumas para o ser humano. As tensões do cotidiano somadas no ambiente laboral, degradante e a jornada de trabalho exaustiva pode ocasionar muito mais do que um simples estresse e irritação. Pode gerar doenças psíquicas, psíquicas graves. Não que se forem diagnosticadas e devidamente tratadas, torna-se verdadeiros documentos do indivíduo. Tormentos do, ao indivíduo. Renato relata alguns dos efeitos dessa doença as consequências humanas do estresse inclusive inclui a sociedade da a depressão angústia e várias consequências físicas e várias consequências físicas e distúrbios gástricos cardiovasculares, dores de cabeça, nervosos e acidentes, em certos casos, em certos casos envolve abuso de drogas, alineação, alineação, alineação e redução de relações interpessoais <risos> outro por sua vez, em defender a onda de crise psíquicas e decorrente de um momento de desencadeador específico. Para ele, na década de 90, foi responsável por toda essa carga negativa devido à pressão da superprodução ocorrida nesta época e que transformou o ritmo de vida pessoal. e entre a qualificação do trabalho e a desqualificação, condições oferecidas de execução dessa forma, as tarefas e métodos de serviços, são previstos como obstáculos de difícil recuperação do trabalhador. Segundo as pesquisas apresentadas recentemente nas revistas e jornais do Brasil, foi o segundo país do ranking de aumento de produtividade na década de 90. Essa revolução transformou a vida de pessoas com grandes centros urbanos, estabelecendo um ritmo de vida considerado alucinante, com excesso de horas de trabalho e uma pressão excessiva para serem cada vez mais produtivas. Ao lado do profissional, passou, portanto, a ser a fase predominante do ser humano, que se sentiu forçado a ser é, super profissional e, para tanto, não poupava esforços pela jornada de trabalho acima de 12 horas diárias. O efeito das tarefas e metas do trabalho, que podem ser elevadas, com as faces negativas de uma rotina do indivíduo. Por essa atitude de transformar toda a disposição do esgotamento em todo seu otimismo e angústia. Uma ameaço é a perspectiva gerada dessa, da, da pessoa sobre a vida, a crescente demanda do tempo na rotina para conciliar as diversas obrigações do dia a dia, seja em casa ou no trabalho, sobrecarregando o indivíduo, atingindo considerável desgastes da utilização das reservas da energia física e mental. Comprometendo assim fisicamente e fisica, fisicamente a saúde, de acordo com o No mundo do trabalho, que chamamos a partir de agora o sistema do poder de moeda e as pessoas que agem sempre de forma de manter no poder, no cargo, da função, e por isso manter é, trapaceia no um, um, englobe do sapo. E principalmente submetida por, por, por toda a sua agressão. Trocando por uma solução propaganda. Sim, Richer, um, um obrigado para oferecer, envolve sempre, e ciente para a relação do mecanismo típico para a evolução social, que leva o estresse psíquico. Ébamos surgem ações comunicativas como forma de atenuar o estresse, uma vez que a redução do estresse psíquico está diretamente relacionada à mudança da perspectiva de uma empresa profissional em que devemos manter, reagir estratégico e valorizar e agir como um comunicativo. No entanto, muitas vezes o serviço depende do andamento de outros setores internos da mesma instituição e por isso existem outras inúmeras formas de atenuar efeitos negativos da jornada de trabalho, já que foram incorporados em algumas empresas e obtiveram resultados satisfatórios. Vejamos alguns desses exemplos. A flexibilidade do horário ou possibilidade de trabalho na casa se aproxima de ambientes menores estressados e convivendo com a família e valorizando funcionários é, per, perlegos é, que alimentam a discórdia e a desconfiança do companheiro. Funcionários, e estes que ampliam a ação estratégica de promover espaços coletivos onde a vida do empregador possa participar, criando outros vínculos, além do burocrático do espaço comunicativo da empresa, como um clube para os funcionários ou, ou festas. As pequenas pausas durante o trabalho, as atividades estão dirigidas e têm uma relação sadia com os funcionários, tratando-os com respeito, dignidade, minimizar a hierarquia dos cargos figurativos e por uma política clara na empresa com os direitos e de deveres de do trabalhador e do empregado. Com efeitos do homicídio, pensando nas incapacidades e consequências da enfermidade do trabalho decorrente ao estresse. Não se deve prosperar, isto é, não resume simplesmente ao fato do ser humano é uma máquina, mas um, um, mais um ser humano adotado de razão, sentimento, ambições e necessidade. Por isso é fundamental cada profissional ter a consciência do limite físico e mental, dependendo do cargo que ocupa. A mudança de alguns hábitos da rotina do trabalho, como a inclusão de atividades estratégicas, fornece um bom relacionamento entre a própria equipe de trabalho, flexibilidade e jornada, e o respeito dos integrantes e as rotinas de proteção de saúde pela empresa. Coopera para um ambiente de trabalho saudável, conforme já dito. Contudo, reflete de forma significativa os resultados produtivos da empresa e na vida dos trabalhadores. Faz, portanto, citar... É anunciado 39 resultantes da primeira jornada de Direito Material Processual da Justiça do Trabalho, o qual diz que é dever do empregador e do tomador de serviços relar por um ambiente de trabalho saudável, também por um ponto de vista saudável mental, cobrindo de práticas tenentes ou hábitos de gerar danos da na natureza moral ou emocional aos seus trabalhadores passíveis à indenização. Não, não resta dúvidas para a situação do ambiente laboral reflete diretamente no trabalho, mas em todos os aspectos da vida do trabalhador, e por isso a obediência de normas de proteção e segurança da empresa, bem como a implementação de dinâmicas de concessão relativas à apro aproximação da família e do trabalho, do bom relacionamento dentro dos ambientes de trabalho medidas que refletem positivamente da saúde física e mental. Terceiro, o meio ambiente de trabalho é um direito fundamental. Na seleção anterior, é possível analisar que a situação do ambiente de trabalho interfere diretamente em todos os âmbitos da vida da pessoa. Contudo, surge a seguinte questão. O meio ambiente de trabalho saudável é um direito fundamental. Se faz necessário apresentar a definição do meio ambiente, de acordo com dos santos é um conjunto de bens que reage a todas as formas e por isso está interligado em partes para interligar suas obras na lei 6938 é, 81 por sua vez define o artigo terceiro inciso 1 que o ambiente é um conjunto de condições de leis, influências, alterações e interações físicas, químicas, biológicas que permite abrigar e reage, e reage a vida de todas as formas. Seguindo esta linha de raciocínio, se faz necessário citar o entendimento do e Rodrigues. O direito ao meio ambiente é pressuposto o exercício lógico dos demais é, direitos fundamentais do homem, em vez que do sentido de direito do objeto, do direito ambiental. Som, somente aquele que possui vida e nada mais tem qualidade de vida e terão condições de é, é, exercitarem os demais direitos humanos antes de compreendidos os direitos sociais da personalidade e política do ser humano o texto constitucional de 1988 inovou a consagração e a proteção do meio ambiente inserido nele o meio ambiente do trabalho em que promove a proteção do meio ambiente trabalha trabalho, a tutela e o direito à vida e à dignidade humana do trabalhador, para constituir o direito fundamental, inerente às formas de segurança do trabalho. O direito do, de, o direito do meio ambiente do trabalho saudável merece uma proteção ativa do poder público, bem como a sociedade. dessa forma, estabelece o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Artigo 225 tem como direito o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o bem, bem uso do, como presencial da Sadia qualidade da vida, impondo-se do poder público e a coletividade do dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações. Vale destacar também que no artigo 200 da Constituição Federal, qual dispõe de competência do Sistema Único de Saúde e colaborado para a proteção do, do meio ambiente, Nele compreendido do trabalhador, portanto, de acordo com, com o entendimento do artigo de suplementares, é imper, imperioso afirmar que o, que o trabalhador está inserido em um ambiente geral. Dessa forma, não há como se falar da qualidade da vida se não houve qualidade de trabalho. Nem se pode atingir o um meio ambiente equilibrado, e sustentável, ignorando os aspectos do meio ambiente do trabalhador. Cumpre ressaltar que o trabalhador, o indivíduo em geral, passa por partes da sua vida e por, por esse motivo o ambiente laboral é tudo o que compreende e influencia diretamente a estilo de vida em relação à família, do humor e principalmente à vida física e mental, social do trabalhador. Desse motivo... É, o trabalhador tem direito a um ambiente de trabalho saudável no sentido de proteção e direito à proteção. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 elevou o direito do meio ambiente de trabalho saudável para um patamar de direito fundamental, visando garantir o trabalho da, da saúde de integrada física, respeitando assim a dignidade humana. Com o respeito integrante e indissociável do meio ambiente, é, do trabalho caracteriza do direito fundamental à medida que é indispensável para alcance do direito à vida e qualidade assim sendo respeito ao meio ambiente do trabalho reflete-se diretamente ao Alicerce aos direitos fundamentais da pessoa humana, a vida desse modo não há equívoco em dizer que o meio ambiente do trabalho saudável consiste num direito fundamental a qualidade de vida, nas sessões anteriores analisou-se que a qualidade de vida alicerce dos demais direitos fundamentais e que se implica apenas para estar vivo, mas também tem a garantia e dignidade para tanto imprescindível na conscientização do direito racial do trabalho, considerando os pilares de existência humana indissociáveis ao direito do meio ambiente e do trabalho saudável. Ah, Observe-se que o conceito de qualidade de vida é subjetivo, pois depende do horário da avaliação particular de cada um. Por isso é necessário adotar a perspectiva de um paradigma de complexo do mundo que se expressa em relações entre o homem, a natureza e, e, e o ambiente que o cerca. Dessa forma, é possível fazer a qualidade que está a vida diretamente relacionada de maneira com as pessoas que vivem e se sentem compreender no seu cotidiano. Por isso, a saúde física, emocional, psicológica e social, a situação econômica do lazer, do trabalho e do crescimento individual, são os múltiplos fatores que influenciam diretamente a sua promoção, pois a qualidade de vida consiste na noção é, eminente e humana, que tem como a proximidade de grau de satisfação, encontrando a sua vida familiar, amorosa e social. Ambiental e a própria sua estética existencial pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade. Considere o seu padrão de conforto e bem-estar, o termo. Abrange muitos significados que refletem conhecimentos da experiência e valores dos indivíduos coletivamente, para que se reportam variadas épocas e espaços históricos e diferentes, sendo, portanto, uma construção social com marca de relatividade cultural. De acordo com esses autores, a qualidade de vida está intimamente relacionada com o padrão de confronto do bem-estar do indivíduo possuindo, além do mais das experiências e valores e conhecimento, que possui que possui, são constituídos de históricos sociais que marcam a sua vida, consequentemente a percepção subjetiva. Segundo Barbosa, não, não é pois existe conceito único e definido sobre a qualidade da vida, mas que se pode estabelecer elementos para pensar nessa noção enquanto o fruto de indicadores ou esferas objetivas, sociais, subjetivas, a partir da concepção de sujeitos que constroem o seu meio. Dessa forma, é possível chegar à conclusão que a qualidade de vida não é o resultado de equilíbrio das esferas subjetivas, no sentido de objetiva de ambas que entrelaçam, ou seja, esferas que repetem involuntariamente é outra, ademais, o ambiente que o cerco indivíduo está diretamente relacionado à sua qualidade de vida, isto é, o que relaciona Almeida e e Marques ao que dizem do fato de boa ou, ou, uma qualidade da, da vida dependente da preservação do sujeito para se tornar existir biológico na sua na social sendo dependente de suas ações do ambiente e geocéfala. Os mesmos autores explicam da esfera subjetiva que está relacionada às condições materiais e que consiste na concepção do que os indivíduos têm sua própria vida ligada a, a, a valores e materiais, ou melhor, sinais, como amor, felicidade, solidariedade. Intenção social, realização pessoal, entre outros. Se não vejamos na análise de qualidade sobre um aspecto de, de subjetivo, também leva em conta as questões de ordem concreta. Porém, considerei variáveis históricas, sociais, culturais, interpretações individual sobre as conclusões bem materiais e serviços do sujeito. Não? Não busca a caracterização dos, dos níveis de vida apenas sobre os dados objetivos. Relaciona dos fatos subjetivos e emocionais expectativas e possibilidades dos indivíduos de grupo em relação às suas relações e concepções de fatores que tem como a própria vida, considerando inclusive em questões imensuráveis como prazer, felicidade, angústia e tristeza. Por outro lado, tende-se aos pontos de vista classificados como concretos que buscam a percepção e compreensão da realidade faltada nos elementos materiais e quantificativos que podem ser controlados e alterados pela própria ação humana. São fatores como alimentação, moradia, acesso à saúde, emprego, saneamento básico, educação, transporte, ou seja, necessidade de garantir a sobrevivência de próprias sociedades contemporâneas. Diante disso, destaca-se que a qualidade de vida é o resultado do equilíbrio das esferas subjetivas e objetivas do indivíduo. Ademais da seção 2 desse artigo, a importância do meio ambiente, do trabalho saudável, Restou confirmado da situação é, do ambiente laboral que reflete todos os âmbitos da vida do trabalhador. Logo, um ambiente de trabalho saudável reflete positivamente as esferas subjetivas do indivíduo, ressaltando a realização do profissional segurança e felicidade. É portanto que, portanto, em qualidade de vida, por outro lado, um ambiente conflituoso e insalubre ou qualquer outro motivo é, de não satisfação dos anseios do trabalhador repercutirá nas esferas objetivas desse texto e ressal... que restará negativa o que pressupõe no comprometimento da qualidade de vida considerações finais é possível compreender a conscientização do direito à vida em sua totalidade dependendo da efetivação da dignidade humana em que está consequentemente desassociável com outros direitos fundamentais, que ou seja da saúde do trabalho. Com o desenvolvimento social das relações de trabalho que tiveram ser tuteladas, por isso surge o direito do trabalhador, cuja normativa concentrou-se na defesa dos direitos, da dignidade ou da qualidade de vida dos trabalhadores. A OIT e a ONU implementam diversas normas sobre as garantias de direito da proteção de classe trabalhadora as quais consideram os elementos imprescindíveis tanto na saúde e no ambiente laboral. Se o trabalho for exercido no ambiente degradante, há a probabilidade que o trabalho desencadeie enfermidades e com esse estresse físico e químico. a observância das normas de proteção de segurança pela empresa, bem como a implementação de dinâmicas e concessões de intervalos. A aproximação da família com o trabalhador e o bom senso do relacionamento dentro do ambiente. São algumas alternativas que proporcionam um ambiente laboral saudável que beneficia a saúde do trabalhador. A análise indica uma situação de ambiente de trabalho que reflete diretamente da saúde do trabalhador, afetando positivamente o, ou negativamente todos os aspectos de vida, bem como a qualidade de serviço prestado. Tem qualidade de vida em dizer que as esferas subjetivas ou sentimental. O objetivo do indivíduo estão em equilíbrio, uma vez que uma esfera reflete é, voluntariamente, involuntariamente outra, ademais, a qualidade de vida do indivíduo está vinculada ao ambiente que o cerca. É, portanto, se tratar do local do indivíduo, é, em geral, passa a, a maior parte da sua vida útil e é possível constar que o ambiente trabalha é pressuposto para fundamentar a vida com ou sem qualidade